Estou cozinhando, do, costo costo. do costo costo. Querido de de São fique, fique, bebe, bebe. já sabe o macete, Eu já